é fácil. Basta acessar o site TSE.jus.br, menu Eleitor e Eleições, aqui Certidões. Certidões, filiação partidária. Nos serviços disponíveis, certidão de filiação partidária, e aí você vai clicar em gerar certidão. Coloque o número do seu título Escolha ou o tipo simples ou histórico, clique em não sou um robô e gerar certidão. Nesse caso, como eu não estou filiada a nenhum partido, veio aqui a minha certidão. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.